bande guru-padad-dandam-bhakta-bindusama-nitham Sri chaitanya pravum bande nithaananda sahoditam si nanda nanda, nanda Nang, bande radhika charna dayam gopi jana sama yuktam Bindam, Banam, manohar Bancha galpataru vascha ki pass indo bevacha Patitanam pavone pavishna namo namo Mukankaroti vacha lang pangung lang hai tigrim Yati patamahangabande paramanandamado Bandhavi tu sede boi piya veiki svasacha Shna-bhaktipadhe devishatvattvai namunama Narayana namaskittanaranchayivana rottama Devin swaraswati vyasam tato jaya mudi Saṅkirtane kishna kathopadeshi Gauriya patrasya prakāsa necha guru-bhakti-yukta Bhakti Pramodaksha Jagodvaranam Deyam Sada Paribhavagnam Avishtha Duham Te Padam Siva Saranyam Etat Viham Panotava Livavad Dipotam Bande Mahapurushate Charuna Rabindam e at-páda-pallabana-kacandamani-chatáya Vishpuri-jeetakimapiku-pavadusna-darshi Porunanuragara-sasagara-saramurti-he mai kada kipaam Sri Krishna-chaitanya-pravunit-ananda gadadhara sivasadhi he gaura bhakta binda. Sri Krishna Chaitanya Prahunita Ananda Shri Adyaita Gada Dharasiva Sadi Gaura Bhakta vinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama. Ajanulambi tahujo kanu ka ha kamala ha ha ha palu bande jagat priya karo, karuna bodharu Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rāmu Hare Rām, Rām, Rām, Rām, Rāmu Hade Rām. Tava surair banditodibhvarupam Bhuktiṃ ca muktiṃ dadasinitam Bhavanurupe nasadha naranam Ganga taranga ramani ajata kalabam Gauri nirantara vibushi tovam bhagam Nara yunopriyamanam gomada puharam Bharanusipurabhati bhajavihi shanatham Bagi Sajusha Badane Lakshmi Nijasracha Bakshashi Yasasti Daisambir Pam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Tadivaram mam richiram navam navamta, deiva shasha, de manoso, mahasadam. Tadivas o so sanam ninam. Yadutamas raukojaso, oh onogiati. Tadivaram mam richiram navam navamta, deiva shasha, mahasam. Tadivaram mam richiram navam navamta, deiva shasha, Tadeva Shokaranava Soshanam Ninam Jaduttama Slokaja So Ony Yati Gorya Gostivati Sisila Bhakti siddhanto Godya Gostipati Shri Sri Labhti Siddhanta, Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Bounds, Jodhuru, Pramahamsa Jagat Guru disse, eu posso descer para qualquer sure nível de, de ching consciência ching de a para, a para a pregar a de maneira perfeita. Dhubra. As instruções de Chaitanya Mahaprabhu. Gaudiya Gostipatri Shri Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru disse, eu posso descer a qualquer nível para pregar de maneira eficaz o Gauravani, as instruções de Gauranga. As pessoas não compreendem com facilidade. Por que Prabhupada Bhakti Siddhanta? Falou dessa maneira, parece algo ruim, por que Preupada Bhaksidanta disse isso? Você pode se lembrar que Vrindavan Das Thakur Mahasai quis bater na cabeça das pessoas que não estivessem prontas a aceitar as glórias de Shri Guru Nityananda. Mesmo depois de ouvir tantas coisas lindas sobre ele, mesmo ouvindo coisas lindas sobre Nityananda, muitas pessoas não estavam prontas a aceitar. Por isso Vrindavan das Thakur disse, Eu sou capaz de bater neles. As pessoas não conseguem aceitar esse tipo de fala, esse tipo de expressão. O que é isso? Um Vaisnava vai bater na minha cabeça? Então isso não é um Vaisnava. Eles não entendem o humor dos Vaisnavas. Está é explicado nos Vedas que todas as atividades do Guru e dos Vaishnavas puros, das grandes personalidades, aqueles que têm muito conhecimento, nem estes conseguem, ninguém consegue entender esse comportamento porque eles falam de uma maneira, porque eles falam de outra. Mesmo pessoas acadêmicas, eruditas, eles não conseguem entender. Está explicado que que os semideuses no céu que, mesmo os semideuses, não conseguem entender o comportamento de um Vaishnava, os sentimentos de um Vaishnava. Os semideuses estão a favor do Senhor Supremo, nós sabemos mas não a ponto de se dedicar 100% ao Senhor Supremo. Eles são favoráveis ao Senhor Supremo, mas não como um Vaishnava puro. Porque os semideuses têm funções para cumprir, não? Né? E é por isso que eles têm interesse em tomar o darshana de Vaishnavas puros. Eu disse Hum, que os semideuses vinham tomar darshana de Bhakti Pramod Goswami Maharaj, como Shambhava explicou outro dia, ou de Bhakti Rakshakshidra Goswami Maharaj. Isso não é estranho. Para purificar a si mesmos, eles vêm. Qual é o problema? Por eles serem semideuses, eles vêm para purificar a si mesmos, é por isso que eles vêm. Quando Shaitanya Mahaprabhu diz eu, abri, eu abraço você para purificar a mim mesmo. Mahaprabhu fala isso a um devoto. Sanatana diz para ele, não me toque. Eu desenvolvi alguma doença. Estou com uh, sarna na pele, não me toque. E Mahaprabhu a força o abraça. E diz, Sanatana, eu toco você para purificar a mim mesmo. As suas qualidades puras não estão em mim. As suas qualidades de pureza não estão em mim, diz Chaitanya Mahaprabhu. O próprio Krishna Asanatana. E quais são essas qualidades puríssimas? O que significa essa qualidade pura? Um amor extremo. Um amor para fazer seva. Um seva amoroso extremo, absoluto. Essa é a qualidade. Então, se os semideuses está explicado sobre eles no Shastra, eles estão ocupados com funções organizativas ou, fun ou mecânicas do cosmos. Por isso eles não fazem Bhakti dedicadamente como um Vaishnava. Quando um Vaishnava vai de um lugar para o outro, quando um Vaisnava viaja de um lado para o outro, tenha certeza, eles não estão viajando de um lado para o outro porque eles são inquietos porque eles não têm paz. Não. Nos Vedas está escrito que os Vaishnavas vão para os diferentes lugares para purificar tais lugares. É um arranjo do Senhor Supremo. Não por nenhuma outra razão. Quando o Vaishnava vai para algum lugar, eles vão inspirados pelo Senhor Supremo para uh, distribuir misericórdia para as almas condicionadas. O próprio Sukadeva Goswami, Paramahansa mais elevado. Não, não esperamos encontrar Sukadeva Goswami de um lugar, em todos os lugares, aqui e lá. Mas ele viajava de acordo com o desejo do Senhor Supremo. Quem informa Sukadeva Goswami que Parikshit Maharaj vai estava foi amaldiçoado estava para morrer por conta de uma, da picada de uma cobra quem o informou ele não precisa ser informado os paramahamsas se você trancá-los num lugar completamente isolados eles podem sobreviver porque eles estão associados mentalmente com Krishna então Sukadeva Goswami corre na direção de Parikshit, na Assembleia onde eles estavam, por conta da inspiração do Senhor Supremo. E temos que entender um ponto muito importante. O Senhor Supremo tinha o desejo de pregar o Bhagavata Katha através de Sukadeva Goswami. Ele queria que Sukadeva pronunciasse, pronunciasse o Srimad Bhagavatam. Caso contrário, ele estava completamente desconectado do mundo material, não falava com ninguém. Como é possível que, eles vão até, que ele vá até Rastinapur e chegue até Sukhtal Ketra, onde milhares de rishis estavam reunidos para o último momento de Parikshit Maharaj, que estava para abandonar o corpo. Ele estava se preparando para abandonar o corpo, e até o último momento da sua vida, ele vai se sentar lá e ficar Você concentrando ir, sua mente vida, nos pés de lótus de Shikrishna. Quem é o Senhor? Ele deu. Uh, Parikshit Maharaj tinha recebido o darshan de Krishna no ventre de sua mãe. E pelo desejo do Senhor Supremo, Krishna Sukadeva Goswami chega nesse lugar e pronuncia o bhagavad Kata. O ponto qual é que os devotos puros, os grandes eles estão trabalhando de acordo com a inspiração do Senhor Supremo. Mesmo os semi-deuses no céu não podem entender. Eu posso contar sobre um incidente. Depois nós vamos uh, enfrentar outros tópicos. A questão da verdadeira pregação. Vamos se as palavras Maharaj, por exemplo. Ele não pronunciava Harikata. Gorakshora Das Babaji Maharaj às vezes falava uma ou duas frases. Você viu alguma vez falar que Sanatana Goswami estava dando o Harikata? Você já viu que Diva Goswami Padre estivesse dando o Harikata, o Ragunathas Goswami, o Gopalabhata Goswami? O comportamento deles em si é o Harikata. O um comportamento perfeito, o acharan, funciona como um harikata, pois ele é o exemplo vivo e isso quebra o nosso coração, quão humilde ele era, quanto submisso ele era, a nossa mente ela está distraída, ela vai de um lugar para o outro, atraída diferentes objetos simultaneamente. Vamshidas Babaji Maharaj, às vezes, ele ia até o Bangladesh. Ele ia de um lado para o outro, às vezes. Um dia, esse Vamshidas Babaji Maharaj, que estava vivo na época de Bhaktisiddhanta e era considerado um avaduta, Ele foi até Varanasi para receber o darshan de um outro Vaishnava. ele já era um Vaishnava. Mas ele foi receber o, o, o darshan de outro Vaishnava. a visão de outro Vaishnava. E lá das Babas de Maharaj faz um Bajanakutir bem pequenininho. Ele não ia ficar muito tempo ali. Ele fez uma cabaninha com gravetos, pedaços de madeira. E pela misericórdia de para Mahaprabhu, ele seguia e às vezes tomava misericórdia em Varanasi. Então, uma época, ainda estava sob a, guia, a Índia ainda estava sob a guia é, dos britânicos. Então, um dia Existia esse lugar onde os, que os militares estavam olhando de noite. Eles falaram, nossa, tem muita luz vindo dali. Os militares olharam de uma distância. Eles foram até lá com armas, caminharam até lá com armas. E esses militares descobriram que não tinha nada. Eles não conseguiam entender, porque quando. E mais tarde eles descobriram que Anupurna, é uma... que é a deidade de Anupurna, ah, a própria Anupurna é uma manifestação de Mahamaya. Ela veio tomar é, o Darshana desse grande Vaishnava, e o brilho corpóreo dela iluminou a noite. Como como Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj que viu muito brilho por fora da janela. O que, que tem ali? Então, os semideuses vêm tomar darsana, ver os Vaishnavas. Nós não temos que suspeitar dos Vaishnavas puros. Nós não devemos suspeitar deles. Por que, que ele está dizendo isso? Por que ele, ele diz que seria capaz de bater na cabeça das pessoas? Ele está tentando pregar, diz Shambhava, é uma forma de pregação. Isso ele diz por conta da pregação. Porque as pessoas comuns, como nós já explicamos. Ontem de tarde, eu expliquei esse ponto de Shambhala. Enquanto não recebemos uma partícula de poeira dos pés de lótus de um Vaishnava puro, seu, seu cérebro, sua mente não consegue alcançar os pés de lotes do Senhor Supremo. Porque ele ainda está contaminado. Ontem eu disse que a partícula de poeira dos pés de lótus do Vaishnava, ou a água que lava os pés de lotes de um Vaishnava, ou a autista da prachada de um Vaishnava, os remanentes do Vaishnava são como grandes remédios para todos nós. Podem purificar o nosso coração, nos dar poder. Você pode receber Chitbal, força para subir, consciência. Às vezes, nós damos honras a determinadas pessoas de acordo com as suas posições na sociedade. Olha, o primeiro-ministro, olha, ele é presidente, mas no Shastra está escrito que os homens deveriam ser honrados de acordo com o seu, seu degrau de consciência. Os homens não deveriam ser honrados porque eles têm uma determinada ocupação pública na sociedade. Ah, esse é acharya, esse é isso, esse é aquilo. Mas quem conhece o, degrau de, o grau de consciência dentro da mente de cada um deles, você sabe? O Senhor Supremo sabe. Então, para avaliar um ser humano, isso depende no degrau de consciência que eles têm. Se alguém tem uma consciência de nível baixo, e eu vou honrá-lo porque ele tem muito dinheiro, isso é uma coisa tola. Eu já disse que a idade deve receber prioridade. Existem é, sequências assim, né? Mas isso são coisas materiais, isso não são... No mundo material isso está aplicável. Isso é aplicável, mas você não vai aplicar isso no mundo transcendental. No mundo transcendental nós calculamos quanta consciência, quanto amor determinada pessoa tem pelo Senhor Supremo. É por isso que milhares de rixi vão honrar Shukadeva Goswami, que ele tem 16 anos de idade. Tem rishis que estavam ali que tinham milhares de anos. E mesmo assim, eles dão todas as honras a Shukadeva Goswami. Isso é algo muito importante. Então, Vrindavan destaque tá? diz que vai dar um chute na nossa cabeça para pregar por que? porque ele quer nos ajudar a desenvolver consciência nos dando a partícula de poeira dos seus pés na nossa cabeça ele quer nos ajudar a nos desenvolver a nossa consciência nos dando uma partícula de poeira dos seus pés de loto sobre a nossa cabeça. Então, ele pensa, as pessoas não querem se interessar, quem sabe se se eu puser meu pé na cabeça delas, elas acordem porque elas vão receber um grão de poeira dos pés de lote Shavashnava. Na maioria das vezes nós não conseguimos entender quando os Vaishnavas são pesados. A gente pensa que eles estão criticando. Ah, ele não é Vaishnava. Vaishnava não deveria falar assim dos outros. Mas Prabhupada diz: para o benefício do público, nós podemos abrir nós podemos denunciar os falsos sannyasis e os falsos acharyas para o benefício das almas condicionadas. Nós podemos denunciar os trapaceiros, nós temos que denunciá-los para as pessoas comuns para que eles não possam trapaceá-las. Então, às vezes, os gurus e os Vaishnavas latem como um cachorro, mas você os é, compreende mal. Por que eles estão falando assim, você pensa? Esse é um problema, mas existe um outro problema. O Váginava muito elevado é mostrar tanta humildade que ela está acima da sua concepção. Isso é um problema duplo para nós. Vrindavan das Thakur, nós entendemos, até é compreensível, mas às vezes Vaishnavas agem de tal maneira, com tanta humildade, que para nós aquilo cria um problema duplo. Por exemplo, como o caso de Krishna das Kaviraj Goswami. Como no so, caso de Krishna das Viraj Goswami, ele diz more more eu sou inferior a Jagayamadai. Você deveria memorizar este verso, ele é uma joia na nossa vida, porque nós não desenvolvemos o máximo grau de humildade descrito no verso Trinadapi, porque nós ouvimos tanto Harikata, tanto nós aprendemos, mas nós não estabilizamos nosso conhecimento, a gente escuta, memoriza por um tempo e depois ele vai embora. Porque nós não temos estabilidade de caráter, de comportamento. Nós não estamos, é, nós não organizamos nossos desejos, nossas necessidades. Se existe cama, se existe é, paixão material, luxúria, a luxúria e conhecimento não vivem juntos. Luxúria e amor puro por Krishna não convivem. karma e conhecimento puro não convivem. É por isso que a maioria das pessoas estão dando, contando uma história no nome do Harikata. Eles não, eles não receberam misericórdia kripa do Guru Padapadma, do Guru dos Pés de Lótus. E é por isso que eles não se lembram do que ele fala. Como é que eles podem falar? Primeiro, você precisa realizar todo o conhecimento pessoalmente. Depois disso, você fala com os demais. Sem realização, quanto você pode memorizar? É por isso que nós podemos discutir esse ponto. Existe Kama dentro do seu coração. E por isso você não consegue se lembrar. Ele faz instável e essa instabilidade do seu, cora do seu coração, então, sua mente faz com que o conhecimento não fique. Então, aqueles devotos muito elevados, eles estão concentrados num único ponto o tempo todo. Então, quando o Krishandaskaya Kaviraj Goswami vai falar dessa maneira, ele diz, eu sou inferior Que, e Madai, que esses dois bandidos, eu sou inferior a um inseto que você encontra nas fezes. Eu sou mais caído do que ele. Entende? Se alguém falar meu nome, essa pessoa vai perder todos os resultados das suas atividades piedosas. Quando alguém, que, quando alguém ouve o meu nome, ele perde todo o karma positivo que ele acumula. Diz, Shira Krishna das Kaviraj. Se alguém pronuncia o meu nome, ele vai incorrer em atividades pecaminosas. Ele está convidando pecados, papa. Então, ele diz que quando uma pessoa simplesmente ouvisse o seu nome, a pessoa cairia. Esse tipo de humildade é algo fantástico, é algo que tem uma medida dupla. Isso não é normal, isso não é uma humildade normal. Essa humildade é tão extrema que só é possível se alguém descobre sua posição aos pés de Laotiradarene. Somente nesse ponto uma pessoa pode sentir esse tipo de humildade uma humildade extrema. Então, é um perigo duplo para nós. Krishna Viraj Goswami vai, vai dizer se si Nityananda é o nosso único suporte, se o Guru, Sri Guru, Nityananda, é a nossa única ajuda, nosso único suporte, se Nityananda me ignora, então não existe um lugar, para mim, nesse universo gigantesco, quase infinito. O que diz este verso? Que sem a misericórdia de Gurudeva, nós não temos a menor estabilidade. Nós podemos cair cada vez mais. Prashada, Prashada. se Gurudeva vai dar misericórdia eu tenho certeza que essa misericórdia do Guru é a misericórdia do Senhor Supremo Ele vai te dar misericórdia tenho, eu tenho certeza que essa a Kripa a misericórdia de Krishna Bhagavan through, através do Guru através de Gurudeva. Mas, se ele não estiver satisfeito comigo, ele não vai me abençoar. Se o Guru não está satisfeito comigo, então, eu posso subir e descer esse universo inteiro, mas se meu Guru não estiver satisfeito comigo, eu não vou encontrar uh, misericórdia em lugar nenhum. Você pode até até fogo em você mesmo. O que, é, o que é esse fogo? É o desejo, o kama, a luxúria. Quando a luxúria nos toma, nós estamos queimando. Quando nós não temos luxúria, nós vemos o mundo como um lugar lindo. Kama, luxúria, é a maneira pela qual nós nos sentimos instáveis, frágeis, sem ajuda de ninguém e nós ficamos irritados ou tristes isso tudo vem da luxúria se eu ficar meditando no desfrute aí ah, eu preciso de desfrute sem esse desfrute eu não sou inútil vamos supor que alguém se apaixone por uma moça um homem material, uma moça muito bonita ele vai pensar eu não consigo viver sem ela eu preciso obtê-la. Então ele se concentra. E às vezes tem muitos impedimentos no caminho de satisfazer o coração. Existem competidores e existe briga. Eu conheço uma história de três amigos que amavam a mesma mulher. Um deles quis matar o outro. Depois de ouvir isso, tried, e o terceiro and amigo se foi. Kill, o amigo que quis matar o outro foi preso, tried. e o outro foi embora. Então so Qual é o resultado do amor na matéria? <laughs> Como se não tivessem outras mulheres. Se eu quero só aquela, Man, todo, it's todo it's mundo it's quer aquela. Isso é o feitiço de Maia a malha pode lhe empurrar a cometer suicídio. Se você não, não desenvolve a sua vida espiritual, você está se suicidando de certa maneira. É como uma espécie de suicídio. Isso é um grande perigo. As pessoas não conseguem se estabelecer, não tem fixidez. Elas são o tempo todo. Então os Vaishnavas vão dizer que nós temos que pensar duas vezes, ao tentar entender essas frases dos Vaishnavas, oh, que coisa horrível, quem é que vai se identificar como um inseto nas fezes? Eu não posso escutar uma pessoa que fala dessa maneira, pensa alguém que não tem realização. Ele diz que ele é inferior ao inseto das fezes, como é possível? Por que eu vou escutá-lo? Mas eles não sabem que ele fala dessa maneira porque ele tem um lugar eterno nos pés de lotus Geradharani e assim a misericórdia dele alcança o limite máximo e a humildade dele também alcança o limite máximo. Então, pela compaixão do Guru, nós podemos receber a misericórdia do Senhor Mas Supremo. Mas se o Guru não está é satisfeito, então eu não consigo me estabelecer, nem nos 14 níveis planetários. Nityananda Prabhu é tão misericordioso que ele gostaria de... que ele queria dar misericórdia até Duas personificações do, do pecado, Jagai e Madai. Eles são um exemplo extremo. O máximo ideal de dar misericórdia seria, se comunica, é, seria dar misericórdia para essas duas personalidades, que são dois bandidos. Eles tentaram bater, machucar, quebrar a cabeça de Nityananda. Mas Nityananda, mesmo assim, quis dar misericórdia para eles. E por que, que ele fez isso? Porque ele ama Mahaprabhu. De qualquer forma, ele quer pregar as glórias de Goranga Mahaprabhu. Essa é a única razão pela qual ele vai pregar para os bandidos. Nityananda vai expressar esse tipo de. Passa de, de vai pregar esses, os passatempos de Goranga, porque para. É, pelo seu amor de Goranga, por Goranga, por Chaitanya Mahaprabhu, ele é capaz de descer a qualquer nível. E Goranga diz, se Nityananda aceita o nosso serviço, Mahaprabhu dá um aviso para todos os devotos. Se o meu Nityananda aceitar uma esposa muçulmana, mesmo assim você não deve entendê-lo mal. Porque o que quer que ele fizer? Externamente você pode achar que estão ruins ou que estão boas. Mas o humor de Nityananda está guiado pelo amor que ele tem por Chaitanya Mahaprabhu. Diz o próprio Mahaprabhu, se Nityananda se casar com uma mulher muçulmana na sua vida, mesmo assim você não deve pensar criticá-lo, mesmo assim ele continua sendo adorável pelo Senhor Brahma, pelo, pelo Senhor Shiva. Mesmo Goranga Mahaprabhu gostaria de adorar Nityananda. Então entenda a posição do Guru. Que posição tem o Guru? Se você pensar como um ser humano, então é um problema gigantesco. Agora Nityananda Prabhu, eles vão, ele vai dar misericórdia para Jagai Madai pela misericórdia de Nityananda ah. e de Gauranga, Jagai e Madai esses dois bandidos eles são abraçados pelo então, próprio Mahaprabhu -ma quando -ma -ma então quando o Mahaprabhu os abraça Jagai e Madai o que você acha que vai acontecer? que o fogo da Swarupa Shakti, de Jagai Madai, se manifestou e queimou imediatamente todas as atividades piedosas. Ou seja, através do abraço de Chaitanya Mahaprabhu, as formas transcendentais de Jagai Madai alcançaram seus corpos materiais e queimou, essas formas transcendentais queimaram todas as atividades pecaminosas. Imediatamente eles expressaram o humor do serviço pelo abraço de Goranga Mahaprabhu a lepra a lepra no corpo desse devoto saía dele um pulso venenoso e mesmo assim ele queria ver o senhor supremo Goranga quando ele ouviu de Kurma Vipra o Prabhu se foi daqui. Eu ouvi que ele veio nos liberar. Imediatamente ele caiu no chão. Ele foi. Então esse devoto estava com lepra, desmaiou. E o Senhor Supremo tinha encaminhado muitos quilômetros, mas mesmo assim ele voltou e se manifestou ali. Em rápido, pouco tempo ele apareceu e abraçou esse. Um devoto que estava doente. O nome dele era Kusti Vipra. E seu corpo se purificou imediatamente. Ele começou a chorar o oh, Prabhu. Foi bom para mim. Ter, ter lepra. Por que, que você está retificando a minha lepra? Pelo menos eu era ah, humilde. Agora eu, vou, agora eu estou bonito. Eu vou... Expressar desejos, desejos separados de você, ou honrarias dos demais, glória dos demais. Enquanto eu sou rejeitado, isso é bom para mim. Mas o nosso intelecto, quando ouve essas histórias, não consegue alcançar esses pontos. Amanhã também vou discutir um pouco sobre isso, de Shambhava. Agora, o nosso intelecto material não consegue entender algo assim. Quanto isso é excelente. Você tem que esperar e se ocupar com o canto dos santos nomes, sem querer desfrutar, isso você deve fazer, tem que fazer. Caso contrário, você não vai alcançar o objeto que você queria e que trouxe você até aqui. Então Maharaj está dizendo que Krishna Das Kaviraj se identifica como uma coisa inútil, como algo inferior, a um verme nas fezes. Eu não preciso usar tal pessoa, eu não preciso ouvir tal pessoa. Mas se quem pensa assim, comete um grande erro. É perigoso falar dessa maneira. Que nós vamos negligenciar os Vaishnavas. Quando eles são elevadíssimos. Então, dessa maneira, quando o Prabhupada Bhaktisiddhanta diz, posso descer a qualquer nível em nome da pregação genuína de Goranga Mahaprabhu. Nós já explicamos esse Siddhanta, essa conclusão filosófica. Pelo desejo de Prabhupada. Esse passatempo de Nityananda só acontece para a pregação de Goranga. Eu poderia mencionar um caso de Shambhala no qual Balaji Balarama Balaji Maharaj ah, é verdade que o Guru Tattva seja algo complexo, é um Tattva muito profundo, você, é difícil você entendê-lo. O Guru Vaishnava puro é tão misericordioso, que mesmo uma alma caída como Duryodhana, o primo que ataca os Pandavas e Krishna, ele também recebe alguma misericórdia de even, mal, mas ele não sabe utilizá-la. E quis dar misericórdia a Duryodhana, mas Duryodhana não estava na posição de aceitar misericórdia. Meu guru, <risos> Bhakti Pramod Purigo Samaraj, me colocava no colo e me dizia, ó oh, meu filho maluquinho, quanta misericórdia ele me deu, mas eu não estava pronto para recebê-la, disse Shambhava humildemente. Nos fascinava sempre querendo distribuir misericórdia para as almas caídas para que eles possam desenvolver consciência. Nós não temos outros objetivos na nossa vida. Nosso único objetivo deve ser o Bhajan. Quando nós temos o desejo de fazer somente isso, aí sim, estamos recebendo grande misericórdia dos Vaishnavas. O Papada diz sempre, eu estou pronto para descer a qualquer nível, para explicar, qualquer nível de consciência, dependendo do público para explicar a verdadeira a, a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu. Para carregar a ordem de, do meu Guru Padapadma, se eu precisar ir para o inferno, para sempre, eu estaria pronto para fazer isso. Vejam para carregar a ordem dos Vaishnavas, se eu precisar ir para o inferno, para sempre, eu assino um contrato, estou pronto para ir. Vejam um nível de entrega, de renúncia aos pés de lotos do Guru. Como Arjuna que diz no final do Bhagavad Gita, eu estou pronto de fazer exatamente tudo o que você me disser, Krishna, diz Arjuna. Esse é o nível do discípulo. Esse é o síntoma, sintoma de um discípulo puro. Quando o discípulo está pronto a obedecer a ordem perfeita do Guru, quão difícil ela seja, esse é o sintoma. Então, agora nós sabemos que Bhagavan Sri Krishna dá ordens a Udhava. Você vai ter que ficar aqui. Porque Krishna diz para ele, diz para a eu não encontrei ninguém que possa me representar no mundo material. Só você pode fazer isso. Então você vai ter que ficar porque eu estou lhe dando essa ordem, Krishna diz para ele. Então quando Krishna decide apontar Udhava, como representante do Gaudiya Siddhanta Vichara, ou seja, o Bhagavad Dharma, dois dias atrás, nós falamos que o Senhor Brahma deu instruções a Narada. Ele disse, com este humor exato, você tem que pregar, tome cuidado, pregue dessa maneira. Então Narada vai dar essa mesma instrução para Vyasadeva. E assim essa instrução foi propagada. Então, na verdade, quando o Brahma fala, Como diz este mantra? Maharaj está dando agora a essência. Mahaprabhu disse si, a mesma coisa para Rupa e Sanatana. Sanatana, quando você for sentar para escrever, automaticamente Krishna vai entrar dentro do seu coração e ele vai se, expander, se expandir. Mahabhu diz para sanatana, né? sempre que você se sentar para escrever, você vai realizar tudo. E você vai se expandir. De todos os ensinamentos que eu dou em essência, você vai estendê-los. Então, Brahma fala para namo janme eu recebi esse ensinamento do Senhor, e Senhor Supremo. Diz o Senhor Brahma Anarada. E depois disso, o Senhor Supremo diz: você tem que pregar de tal maneira que as pessoas possam desenvolver Bhakti dentro de seus corações. Você tem que pregar o Bhagavatattva Vigyan fazendo em modo de tal maneira de tal maneira que as pessoas comuns não sejam eh, desviadas do verdadeiro caminho de Bhakti e que elas possam desenvolver Bhakti aos pés de lótus do Senhor Supremo. Yatha, Haro, Bhagavati, Nenam, Bhakti, Bhavishvati. Yatha, Yatha, you will have to preach in such a way. Yatha, Bhagavati, Haro, Haro, Bhagavati, Nenam, Bhakti, Bhavishvati. Bhavishvati, minute, they can develop bhakti. With this determination, então, essa expressão significa que eles podem desenvolver Bhakti. Com essa determinação... Esse tipo de determinação... Com esse tipo de determinação, você tem que pregar... Agora você entende, como nós temos que ser uh, rigorosos? E compare essa, esse rigor que o Senhor Brahma nos dá com o que está sendo feito hoje em dia. Você nunca deve pregar para receber grandes quantidades de dinheiro, fama, uh, nada disso, para receber guirlandas, se você fizer dessa maneira, você, vai ter que ser, você será punido por um tempo indeterminado. Se você usar, se você se, se trapaceia a si mesmo, ok. Se você se guia de uma maneira errada, ok. Que que, o que, que alguém pode fazer? Mas se você for iludir a si mesmo, e iludir milhares de pessoas em, em volta do mundo, que tipo de punição você vai receber? Pense bem, se você não está pronto para pregar, se você pregar a coisa errada, e desviar milhares de pessoas na direção errada. Se você não entender, você pessoalmente, isso não é um problema. Mas se ao mesmo tempo você vai se meter e vai desviar milhares de pessoas, pense que tipo de karma você vai receber em troca? Com essa determinação, você vai ter que pregar com a determinação de manter o rigor de todas as instruções e assim você vai poder liberar as almas. Essa é a instrução. Então, senhor, se Sri Krishna, fala com Udhava. Você pode pensar que você não é a personalidade adequada. Diz Krishna a Udhava, mas eu sei que nem nos planetas celestiais existe uma personalidade com tanto conhecimento quanto você. Então, é você que precisa ficar aqui. Então, aqueles que são Paramahamsas, eles aprendem muitas coisas do mundo material. Você não sabe o quanto eles conseguem aprender. O Paramahamsa é tão inteligente que ele aprende alguma coisa de você, dele, dela, de todos os mundos. Ele olha e aprende. Uma coisa atrás da outra. Ele é como uma abelha, ele coleta mel de todas as flores, mesmo das coisas materiais. O que é aquilo? Conhecimento material não tem valor. Mas o Vaishnava filtra esse conhecimento material e transforma esse conhecimento material em algo que encaixa com o de Jagat, com o universo transcendental. Se eu der para você uma montanha de flores, e se eu falar para você, você, por favor, me dê mel com essas flores. Como é possível, eu te dei não, as flores, as flores é a fonte do mel. Mas eu não posso fazer. Por quê? Você faz aí, coloca um moedor, e você pode me dar mel, não? Eu te dou uma montanha de flores. Você pode fazer uma pasta, não? O que, que aquilo é? Mel? Você consegue fazer isso? Não, não é. Porque somente as abelhas podem colecionar os mel, o mel. As pessoas comuns não podem fazer mel, só as abelhas. Então, é isso que nós temos que entender: que só as abelhas podem fazer isso. Então, você tem que depender da abelha para alcançar mel, não é? Não tem outras fontes. Similarmente, você tem que depender do Vaishnava puro. Aqueles que são abelhas do mundo transcendental. Eles estão coletando o tempo todo esse néctar. Então, dessa maneira, o Senhor Sri Krishna fala com Uddhava. Eu poderia dizer alguns tópicos ligados a Jado Maharaj e alguns Avaduta. Ontem nós mencionamos sobre isso, mas eu não expliquei isso plenamente, diz Shambhava. Por que Jadu Madaraj recebe tanta, tanta honra? Qual é a razão pela qual o Senhor Supremo dá tanta honra para Jadu e todos que celebram Jadu Vamsa? A descendência de Jadu. Jadav. Krishna é conhecido como um Yadava, como um Jadava. Como alguém que descende desse grande mestre, desse Jadu. Krishna nasce nessa dinastia dos filhos deste santo. Porque Jadu Maharaj tinha uma devoção extrema aos pés de lótus do Senhor Supremo esta é a razão. Ele tinha um humor devocional extremo aos pés de nosso Senhor Supremo. O pai. O nome do pai de Yadu era Jajati. Jajati. Jajati. estava. Numa armadilha de Maya. Ele era um homem bom, mas isso não muda nada. Se alguém está envolvido em Maya, não adianta ele ser bom nem ruim. Entende? Jadu é honrado por Krishna. E seu pai, um rei, Jajati, era um rei preso por Maya ele estava para se casar com uma moça Brahmini, brahmini. os chatras não podem se casar com brahmanas. Uh, segundo a etiqueta uh, védica, o Varnashram tem uma regra, então os homens de uma casta inferior não podem se casar de uma, com uma mulher de uma casta superior e o contrário também. As mulheres de uma casta superior não podem se casar com o um homem de uma casta inferior, porque isso destrói a vida de ambos. Uma mulher que quer fazer vida espiritual, casada com um homem que quer fazer dinheiro, ela não consegue sobreviver, e vice-versa. Hoje em dia, os brahmanas se casam com as shudras, as shudras se casam com os brahmanas, essa miscigenação, desorganiza a sociedade, do ponto de vista espiritual. Hoje em dia não é mais possível uma, o fluxo do Varnassarandharma perfeito. Se nós falhamos em manter o Varnassarandharma, isso é um grande perigo para toda a sociedade, como está acontecendo hoje. Pessoas de diferentes objetivos, a alma daquelas pessoas tem diferentes objetivos e elas se casam entre si, depois uma vai para um lado outra vai para o outro. Tem gente que passa a hoje em dia para se casar com alguma moça de boa família. Eles fazem joguinhos. Isso não é devoção. As pessoas vão para o templo pintando a tílaca para ver se acham uma namorada ou uma noiva no templo. Para encontrar a devoção pura, você tem que esperar. Não é assim tão fácil. Então, por que dizemos? Que Sutta Goswami, ele é outro narrador do Bhagavatam, então ele faz um comentário dizendo que seus pais eram de castas diferentes, ou ele fala de pessoas de, de, de, de um casal de, com castas diferentes. Por que, que ele diz isso? <risos> que você tem que manter um fluxo organizado. Mas as pessoas comuns elas não entendem isso. O, que, que, é, o que, que está de científico por trás disso? Eles ficam bravos quando eles ouvem isso, eles não entendem por quê. Por que Dronacharya teve que cortar o dedo. É, o polegar de Ekalábia. O mundo inteiro criticou Dronacharya. Ele era um grande arqueiro. Eles não sabem porque Dronacharya quis pegar o dedo direito de Ekalábia como doação. Ekalábia aprende de Dronacharya escondido, sem se apresentar diante de Dronacharya. Então, as pessoas não sabem que Ekalabya era uma pessoa de uma casta, de um desenvolvimento espiritual muito baixo. Ele queria ser um grande arqueiro ah, para o seu próprio desfrute. Ou seja, por Anavilás, por ter um desejo separado do Dharma de Krishna. Se um Shudra, se uma alma muito caída, quer entrar no templo para ficar adorando as deidades, quem deveria permitir isso? Você vai permitir? Hoje em dia tudo é permitido, ah, vai lá, deixa ele fazer, não tem ninguém querendo adorar ah, não, as deidades, agora está tudo aberto a todos, esse é o estado do dia de hoje. Srila Goswami Maharaj costumava dizer na cozinha e no quarto da deidade não é todo mundo que pode entrar. Eu não posso permitir que um brahmachari falasse como uma matadi dentro da cozinha. Eu ficava muito bravo se eu visse isso. Diz Shambhava. Uma matadi uma vez às nove da noite ficou fora do templo. Depois das nove, ah, eu não deixava isso. Eu dizia depois das nove horas eu tranco a porta. Se você vai ficar fora você tem que nos informar por que que você vai dormir fora e com quem você vai. Com qual propósito? Então, depois das nove, eu tinha trancado a porta. Eu não abria. Ela pode chorar do lado de fora. As matagias estrangeiras faziam isso. Depois que elas choravam muito, eu abria e, e, e corrigia elas. Eu não posso deixar qualquer um entrar na cozinha. Então, eles me consideravam o inimigo número um. Você tem que seguir regras e regulações. porque que você está tentando fazer? Bhakti ou não? Então, veja, há coisas que são difíceis de entender. Por quê? Porque Kalabya ele não era nem um shudra, ele era de uma, de uma tribo. E qual é a razão pela qual ele queria aprender arco e flecha? Para caçar? Não, mas ele chega num grau de sofisticação. Né? Ele não vai ter uso para isso. Ele só vai poder usar isso de uma maneira desafiando Arjuna, desafiando os Pandavas. Então, para ele, não é um desejo de serviço. Era é um desejo pessoal caprichoso, de acordo com o que você pode aprender com o seu nível de de, de, de kármico, seus samskara. E aí sim você pode se preparar para fazer algo. Se você quer pular para uma categoria para a qual você não está pronto, isso é proibido. Então essa é a promessa de Dronacharya diante de Arjuna. Arjuna era seu discípulo número um, você é meu discípulo número um. Dronacharya disse Arjuna, você é meu discípulo meu melhor discípulo, ninguém pode superar você. Mas quando Arjuna descobre que um rapazinho de uma tribo tinha roubado todas as técnicas, ele olha para o guru e fala, mas como é possível, deixa eu ver, vai o guru até lá. Como é possível que uma pessoa que não foi aceita pelo guru, ele não aprendeu, ele faz uma murti de Dronacharya e adora a murti de Dronacharya. E isso é algo muito sofisticado da deidade, de uma murti, de um modelo, de uma estátua de Dronacharya. Ele consegue, ele se concentra tanto na mente, a concentração da mente pode ir num nível tão profundo que você não consegue nem calcular hoje em dia. Se você concentra sua mente em algum tópico, a mente, se ela tiver muito poder, ela vai num nível que ela vai revelar coisas desconhecidas. Aqueles que estão praticando artes marciais. Eles se concentram tanto. Ele, ele, ele se concentra tanto que ele pode realizar que alguém está chegando de trás. E eles vão e pá, golpeiam aquela pessoa. Sem olhar. Isso existe disponível até nas artes marciais. Então imagine o que a mente pode fazer. Então, de uma foto, Ramanujacharya tomou sannyasi de uma foto. Olhe, você vai achar que não é possível? Sim, é possível. Prabhupada Bhaksidanta tomou sannyasi da foto de Gorakshora das Babas de Maharaj. E Kalabya faz a mesma coisa, só que de maneira negativa. Porque o que ele queria no fundo era quebrar regras. Naquela época, o Varnashara Dharma estava, estava efetivo. Então, de acordo com o seu Samskara, você pode aprender ou não. Você é um Shudra e que adora é o Shalagrama. Para quê? Isso não está aprovado. Dona pude re -re realizar. Isso será um grande problema, porque esse rapaz não tem ética, ele não tem consciência. E essa técnica toda ele vai usar contra a Krishna. Então ele vai dizer, você diz que eu sou seu guru, então me dê uma algo de presente. E ele fala, ah sim, eu dou tudo o que você pedir, Gurudeva, diz Ekalabhya. Então ele diz, então me dê o seu, seu dedo direito. Então se o seu dedo direito se vale, ele não pode puxar o arco. E todos criticaram Dronacharya, mas eles não sabiam que ele estava salvando a guerra de Kurukshetra. Ele manteve o Varnasram e salvou Arjuna. Porque Arjuna sim estava disposto a servir o Senhor Supremo. O Paramahansa pode aprender qualquer coisa de qualquer coisa. Eles coletam a perfeição de qualquer coisa que eles observem. Então, de adhu Maharaj, ele vai dar, ele é honrado por Krishna. Por quê? Porque ele mostra uma dedicação perfeita aos pés de Lotus de Krishna. E o pai desnecessariamente queria desfrutar de coisas mundanas. E por isso ele pede para o filho, filho, você pode me dar de presente a sua juventude. Mas Jado não aceita isso. Ele queria que o, o pai queria é, receber. Através de um ritual védico, a juventude do filho. Mas o filho pensa: se eu ficar velho de uma vez, como que eu vou servir o Senhor Supremo? Então ele não aceita. Jado não aceita o pedido do pai. Jado não vai preencher o desejo do pai. Por quê? Porque era um pai materialista. Mas Jado quis servir o Senhor Supremo. Então, ele não se interessa por esse pedido do pai. Não tinha conexão com a prática devocional. Então, este sábio de outras eras, Jadu, ele é honrado extremamente, mesmo tendo dito não ao pai, o que é desaconselhado pelas escrituras. Mas como o pai era um materialista, Krishna considera que Jadu tem agido de maneira perfeita. Jadu Maharaj ele vai a um determinado lugar e ele encontra um Paramahamsa que está sentado no chão, completamente nu. Ele está brilhando. E um Jadu Maharaj para para ver este Sado em meditação ali. E ele fica surpreso: por que, que esse homem. Muito atraente, está forte aí sentado, brilhando. Por que que ele está deitado no chão imóvel? Deixe-me perguntar. Por que que ele está aí parado? Ele não estava meditando. Ele estava deitado no chão. Amitoteya. Jadu, In Bhagavatam, here, <coughs> Bhagavan Sri no giving title to Jadu. Amitoteya. Amitoteya, não? Aparivita, you cannot measure. How much powerful? Aparivita, which cannot be measured. Jadu is how powerful, you cannot. What do you mean? What do you mean by this word? Amitateya. Bom, este verso tem dois significados. Um significado, que tem tanto poder, porque ele poderia derrotar qualquer pessoa. Outro significado. Por conta da, da devoção exclusiva de Yadu, ele tinha muito poder. Porque o poder de quem vem? O poder vem sempre do Senhor Supremo. Eu posso uh, fazer uma pergunta para ajudar vocês a entenderem. Imaginem um Grihasta que tem filhos, um homem de família tem uma filha, um filho, talvez eu, vamos imaginar que eu pergunte para ele, você não pode controlar seu filho, seu filho não te obedece, a sua filha não te obedece, mas eles não obedecem, externamente, internamente eles não obedecem. O que eu quero dizer com isso? Eu posso dizer para uma pessoa, você não consegue controlar os, seus, os membros da sua família. A filha faz o que quer, o filho faz o que quer, a mulher faz o que quer. E você fica ali solto, sozinho, sem ajuda. Você deve pensar repetidamente, como é possível que Ambarish Maharaj pudesse controlar o mundo inteiro. Barish Maharaj era um imperador de época védica. Como é possível que ele pudesse controlar o mundo inteiro? Como Prito Maharaj conseguiu controlar o mundo inteiro? Como é possível que esses reis santos controlassem o mundo inteiro? Parikshit Maharaj também. Como é possível? Você pode me dizer? por conta da sua devoção Bhakti é Shakti Bhakti é um poder é uma potência, é uma energia a Bhakti é um poder se o Senhor obedece a você já defini Bhakti, não? é aquilo que pode atrair o Senhor Supremo se por conta da sua devoção seu um serviço devocional, você pode controlar o Senhor, Senhor Supremo. Por que, é que você não poderia controlar o mundo inteiro? Porque dentro do Senhor, o infinito está lá. Então, aquele que controla o Senhor Supremo, por que não controlaria a, a, a matéria? Questioning, em inglês questionamento, como funciona uh, o questionamento na gramática, hoje nós não temos tempo para falar sobre isso, amanhã nós vamos falar. Nós poderíamos nos sentar e discutir Deus por toda a vida, aonde nós seremos levados se fizermos isso. Nós não podemos realizar? Imaginem, Só o carnaval, só o chanam, nenam, Jadutamasro, Kajaso, Anugi, Ate, Vanchaka Potrovski. Pati Tanan only this Uddha Sangha, whole year, only this Uddha Sangha, I can discuss whole year, whole year, you can go and hear. So deep philosophy.